Matheus Sartori, obrigado pela sua presença pela primeira vez aqui no Dessa Entrevista. A gente sempre pede para o nosso convidado dar uma saudação para quem está nos acompanhando nesse momento. Legal. Bom, eu quero mais uma vez agradecer aqui o Diário de Suzano sempre fazendo divulgações das coisas que a gente realiza, tanto na área da cultura, da gestão pública também. Então, é, todos que estão nos acompanhando aqui, muito obrigado pela, pela presença de vocês conosco aqui na, nas redes. E mais uma vez agradecer o convite, Edgar. Obrigado. A gente que agradece. O Matheus é músico? arquiteto urbanista, tur turismólogo também, né? E gestor cultural, empresário e cursou gestão cultural no Centro de Pesquisa e Formação do SESC e é pós-graduado também em gerente de cidades e cultura. Plano e Ação, na USP, né? Que bacana, hein? O seu currículo... Bom, você ficou oito anos né, como secretário de Cultura em Moji das Cruzes. Sim. E você, desde o dia 1 de março, tá como secretário de Cultura e Turismo, incorporou agora o turismo, né? Isso. Você mudou para Guararema? Ou... Como não, que... não, não. Não mudei para Guararema e também, por enquanto, apesar que cada dia que passa eu me apaixono mais por aquele lugar, né? Mas é, moro em Moji, minhas raízes estão lá... É, grande parte do, do que eu sou hoje, eu dependo né daquela cidade, devo muito a Mogi das Cruzes, e também tem minha filha, trabalha em São Paulo, minha esposa trabalha em São Paulo, a proximidade da, do trem, isso facilita bastante para o trabalho delas, então mudar para Guararema seria um grande prazer, porque é uma cidade muito, muito, muito bonita, muito prazerosa, mas por enquanto mantenho as, minhas, as minha, a minha morada. moradia e as minhas raízes lá. Você falou um dia que o seu umbigo está lá em Mogi, né? É, meu meu umbigo está enterrado em Mogi das Cruzes. Eu sou nascido em Franca, no interior de São Paulo. Minha família ainda mora toda lá, minha irmã mais velha mora lá. Mas, é, praticamente, mudei para Mogi das Cruzes. Eu tinha um ano e oito meses de idade. Então, me sinto mais um mogiano do que um francano. Uhum. Mateus, agora você tá, incorporou agora a, a, a, o turismo, né, o setor de turismo na de cultura e turismo, né? Então vai dividir essa entrevista em duas, falar você falar um pouquinho da gestão né na, na Secretaria de Cultura e depois falar do seu livro, do seu disco que você lançou aqui. Vou até mostrar aqui nessa câmera, na volta que o mundo dá, no segundo bloco a gente vai falar um pouquinho também da carreira dele como como músico, Vou falar um pouquinho de música. E Pode. como que é? É, é? Uma complementa a outra? Um setor complementa o outro? Como que é para você esse desafio aí? Ah, eu, eu sempre dou um exemplo. Eu acho que é, é como você ser, você trabalhar como secretário de, de saúde sendo um médico, né? Você acaba tendo uma visão do outro lado, assim, da gestão. A gestão pública, ela é uma... é muito apaixonante também o trabalho, uhum. é, apesar de consumir muito a energia, né? É, a, a hora trabalhada, ela é muito mais exaustiva do que as artes, no modo geral, pelo menos eu considero isso para mim. É, mas é super possível conciliar. Obviamente que a parte musical, ela, ela ainda está, mesmo na, do período em que eu fui secretário de Cultura de Mogi das Cruzes, ela está como uma, um momento meu de descanso da minha alma, da, da minha pessoa. É, o meu trabalho está muito mais focado na área da gestão pública já nos últimos anos. Mas a música ela é o lugar que me conforta, é, é até por isso que o disco tem esse nome, né? o Na Volta que o Mundo Dá, porque essa música ela fala que independente de todos os lugares que você vai passando que você vai se apaixonando por aqueles lugares, aquelas coisas que você vai vivendo, o legal é ter um lugar para voltar. Aquele lugar que depois você vê que, poxa, estou sentindo saudade daquilo que eu tive no passado e você tem essa oportunidade de voltar para lá. E esse lugar é a música. Então, é apaixonante a administração pública. Eu acho que é possível, sim, conciliar as duas coisas e é o que eu estou tentando. <risos> Foi um... C foi uma exigência sua você ser secretário, mas também continuar fazendo música? Olha, nesse momento sim. Quando eu entrei, eu entrei na Secretaria de Cultura no período do, do Bertaioli, né, prefeito de mogi das Cruzes, é, hoje deputado federal. Entrei na gestão dele e disse a ele que me dedicaria 100% à gestão pública. Eu, eu tinha acabado de lançar um disco cantando Luiz Gonzaga, por exemplo. Então terminei, eu tinha alguns shows para fazer, terminei os shows, dei sequência na gestão pública. Com o Marcos Mello, eu incorporei também turismo e as ações da juventude vieram para a minha secretaria. E ali naquele momento eu já tentei conciliar algumas coisas, mas é, é difícil, né? Porque o tempo na administração pública é diferente, né? Aí saí da administração, fiquei um ano fora para voltar agora. Esse foi um acordo que eu fiz com o Zé lá, prefeito de Guararema. Falei, olha, estou voltando, mas... Quero tentar manter a minha carreira ativa, porque, afinal de contas, a minha casa, meu carro, minha família, né, minha filha, formei minha filha cantando. Então, eu, eu sinto falta disso, sinto falta de estar no palco fazendo arte, fazendo música. E aí, então, expõe um acordo que a gente fez já logo na entrada, já. E só para o nosso internauta saber que terça, sexta-feira, dia 8 de julho, às 20 horas, o Matheus Sartori vai estar tá no Teatro Contadores de Mentira cantando lá também é, os principais sucessos aí da, da carreira aí no de músico, né? Sexta-feira agora 20 horas, né? Sexta-feira agora 20 horas no Teatro Contadores de Mentira aqui de Suzano. É um espaço que mesmo para quem não possa ir de repente no show na sexta-feira, né? recém inaugurado é, é ele, Na verdade, eles já estão lá, já faz um tempo, est estavam aqui em Suzano é. num outro espaço, migraram para lá, né? Mudaram para lá, agora construíram o próprio espaço numa parceria com a Prefeitura de Suzano, né? É, é um espaço maravilhoso, quem não puder ir na sexta-feira no show, não tem problema, mas vá conhecer esse espaço, que é um teatro construído com containers marítimos, é lindo lugar, mas estaremos lá agora, sexta, oito horas gratuito, da noite, né? show gratuito, é, basta chegar com uma hora de antecedência, retirar o ingresso e assistir o show de lançamento desse álbum que o Edgar acabou de mostrar, que é o Na Volta que o Mundo Dá, meu sexto disco de carreira. Bom, no segundo bloco a gente vai falar um pouquinho da, de, de música, mas eu queria continuar em relação a Guararema. Guaraní tem, um, tem uma, uma tradição turística importante, né? Sim. Tem uma vocação, na verdade, né? É. A, a cidade já é instância, não? Não, a cidade não é instância, mas seremos. Falta pouca coisa para gente, a gente conseguir esse título é de estância é né? Nós é já esse. somos MIT, né? município de interesse turístico. Temos todo, todos os requisitos para nos tornarmos instância turística no próximo ranqueamento do governo do estado de São Paulo. E é para isso que a gente está trabalhando. Essa é a nossa prioridade zero assim, da cidade. Né? Já tem uma vocação. Já é MIT, nos tornar instância possibilita que a gente melhore ainda mais a nossa infraestrutura na, na cidade. A então que a gente tem é que já é, né? Assim, pelo, é... Que, pelo, pelo que tem lá, né? De... É. A gente costuma participar muito de feira de turismo, e as pessoas falam, poxa, Guararema é estância. Não, não, seremos, mas ainda não somos. né Isso significa o que? Assim, só para o nosso internauta entender, é, mais recursos, e, né? mais recursos. De, e mais investimentos no, no, no setor. É, vamos lá, ó, é, Guararema tem 30 mil habitantes ela recebe por ano aproximadamente 600, 630 mil reais por ano do governo do Estado de São Paulo, da Secretaria de Estado de Turismo, porque nós somos município de interesse turístico. Então recebemos todo ano para investir esse dinheiro em infraestrutura turística. Então, quando você chega em Guararema, que você vê a praça organizada, os atrativos turísticos organizados, tudo reformado, enfim, esse é o dinheiro que a gente usa, que nós recebemos do MIT. Quando nós passarmos para a categoria distância turística, é, isso faz com que o nosso recurso passe de 600 para aproximadamente 2 milhões e 600 por ano. Numa cidade de 30 mil habitantes como Guararema, é 2 milhões e 600, 2 e 300, isso vai oscilar um pouco, mas é um recurso muito expressivo para a gente é, continuar implementando, né crescendo a atividade turística da cidade. Agora, eu não sei, o, o Matheus, se um, quanto que o turista gasta lá em Guararema? Um kit médio? Um ticket médio, um ticket você... médio hoje está é, é, em torno de R$ 76,00. É, o turista. Nosso, o nosso turista é, de maior número acaba sendo o turista de um dia, né, que a gente chama, ou seja, é o pessoal que é da região mais próximo aqui da capital, Vale do Paraíba e região Alto Tietê, que vai, passa o dia, almoça, passeia, volta para casa. A gente está invertendo essa chave, criando outras possibilidades de atrativos para incentivar o turista, claro, que tenha um poder aquisitivo maior, que visite também a cidade, porque tem produtos para eles, e que durma na cidade, que fique na cidade, né? para é, é, justamente é, é, incentivar é, que que tenha uma movimentação econômica maior no setor hoteleiro, nas pousadas e também em restaurantes. Né? A ideia é que se o turista fica na cidade, ele consome mais. É Esse é o público que a gente está buscando. Bom, dos desafios que você tem lá na cidade, na setor de turismo e cultura. É, tem projeto, para um teatro lá, isso, um teatro, sim. O, o Mercadão sim como que está essas, essas questões? É, eu acho que assim, o, o desafio maior é tornar a cidade a distância turística, porque a gente envolve toda a prefeitura, eu não vou conseguir fazer isso sozinho, né toda a prefeitura está imbuída, trabalhando para esse objetivo isso maior. um pouco, né? porque tem que esperar uma nova reclassificação do isso, estado vai né? um, é. o que, uns dois anos? Tudo ainda. indica que a próxima, o próximo ranqueamento, que é como a gente chama, seja em 2024, no, uhum. ou final de 2023, o que eu acho muito improvável, e acredito que 2024 sim, do meio para o final do ano. Então a gente está trabalhando com esse prazo, né é, colocamos um quadro lá e analisando dia a dia o que impacta as, todas as secretarias, e aí cada secretário está fazendo ali um pouco desse papel. esse Essa eu acho que é a, é a prioridade zero, mas paralelo a isso sim, nós temos o, o Mercadão Municipal, que já está quase pronto, Deve, acho que entregamos agora, no mês de setembro, aniversário da cidade. O Teatro Municipal, que é vizinho de parede do Mercadão, hoje foi o processo a finalização do processo licitatório para o projeto executivo do teatro. Então, tudo indica que a gente faça a primeira medição de obra já em dezembro e torcendo para que, em setembro do ano que vem, aniversário da cidade, a gente inaugure o teatro, que está fechado há 17 anos, é, com uma programação intensa com os artistas da cidade e também da região. Essa é uma das algumas das, das coisas que a gente está trabalhando bastante lá. E a Vila de Luiz Carlos? Vila de Luiz tá, tá Carlos. Reforma, né? A Vila de Luiz Carlos, a gente tem alguns pontos lá que a gente está mexendo. Tem um, um espaço nosso lá da Secretaria de Cultura e Turismo que a gente está preparando para ser o primeiro museu interativo da cidade, né? um museu que vai envolver muita tecnologia e interatividade. Vai ter uma maquete? Essas Isso, coisas. é tem uma maquete física junto com... Um, é que eu não posso ficar contando não, muito, sim, senão é senão quebra o clima do prefeito lá, né? O prefeito é que tem que lançar o projeto. Mas vai ter muita interatividade, muita tecnologia, realidade virtual, aqueles óculos que a gente entra num lugar, enfim. Apesar de ser um espaço razoavelmente pequeno, mas ele vai, ter, vai ser uma coisa muito inovadora para a cidade e para a região. Vai ter um cinema 7D dentro dele. É, então as pessoas vão poder entrar, visitar o espaço, conhecer um pouco do que tem na cidade dentro de um único lugar. Vai ser uma experiência muito, muito, muito, muito interessante. Além de um, de um projeto amplo de revitalização para a Vila de Luiz Carlos, que já está pronto também, logo deve entrar em licitação, é, ao todo vai dar mais ou menos em torno de uns 43 mil metros de área de intervenção em Luiz Carlos, na Vila de Luiz Carlos. O, as pessoas perguntam muito sobre a Maria Fumaça, né? Sim. É... Como é que está? Não está circulando mais? Não, a Maria Fumaça, para dar um exemplo simples, porque é muito técnico a explicação, Sim. eu sempre brinco, eu falo assim, a Maria Fumaça está com o pneu careca. É, porque, bom, é uma locomotiva de mais de 100 anos, em atividade. É a maior locomotiva a vapor em atividade no Brasil. Então, no Brasil. É, chegou a idade dela, né? A gente até chama ela de velha senhora, então agora chegou a idade e precisa de uma manutenção. A questão é que é diferente né, de um, um pneu que você vai ali na loja, compra e troca. Ali a gente está falando de rodas de 1,75m de altura, onde ela é feita de, de um aço diferente, ela tem um anel que é colocado em volta dela, que é fundido na própria peça, que é como a gente, a gente vê a, a, a roda assim, né? essa aba lateral da roda é o que segura o trem na, no, no trilho. Essa haste está muito fina, então dá para rodar com a, com a locomotiva? Dá. Dá mas a gente não quer colocar ninguém em risco. Então agora a BPF, que é a gestora desse contrato, da locomotiva, ela já conseguiu uma possibilidade de é, adequação, adequação não, a troca mesmo dessas rodas, sem a gente depender de material do exterior. Então logo essa, a locomotiva vai para Cruzeiro, que é a oficina da BPF, faz o reparo, volta para cá, mas o trem a diesel que também é antigo, as os vagões antigos, todos eles seguem circulando normalmente, normalmente. fazendo o passeio turístico para a Vila de Luiz Carlos duas vezes ao dia é. duas vezes no final de semana, sábado e domingo Isabela, a gente prossegue e vai ter comercial? Vai ter, vai ter? Vai. Pode prosseguir? Vai. Bom, é, o Matheus queria saber também como que está a questão do... dos comerciantes da Vila de Luiz Carlos, como uhum. que fica essa situação? Olha, o que a gente tem procurado fazer sempre é incluir Luiz Carlos nas programações. É, então, vou dar um exemplo. Festival de Inverno tem ações do Festival de Inverno que estão acontecendo lá. Nesse final de semana, inclusive, no domingo, nós temos o um encontro de carros antigos lá, que é um encontro tradicional, todo segundo domingo do mês. Uhum. Paralelo a isso, a gente tem levado alguns eventos para lá, é, encontro de ceramistas, a gente vai ter uma grande exposição do motoclube lá de Guararema, é, incluído o, a, a Vila de Luiz Carlos nessa programação para gerar fluxo de pessoas para lá. Né? Um passeio ciclístico que nós fizemos agora recentemente com a Renata Falzoni. Então, a gente tem buscado levar atrações para lá. Claro que com essa essa revitalização, esses novos espaços que a gente vai entregar lá, isso vai potencializar ainda mais. né? É, o contrato com os comerciantes, né? a cessão do espaço lá, ela segue até 2023, mas a gente já está em conversa com o proprietário para que a gente consiga um novo período e continuar fazendo esse, esse apoio para os comerciantes seguirem com a atividade comercial lá. Tá certo.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 No hiper giro da sorte, 20 prêmios de três mil reais. No primeiro sorteio, tem cinco mil reais. No segundo, dez mil. No terceiro, um quid. E no quarto sorteio, um ator ou mais duzentos mil reais. Isso mesmo, um ator ou mais duzentos mil reais. Hipercap, ajude e concorra. Bom, estamos de volta aqui com o secretário de Cultura e Turismo de Guararema, Matheus Satori. É, secretário, eu queria... Muita gente perguntando sobre a cidade de Natal, né? A gente tá aí pouco mais de cinco meses, né, para é. o Natal, como que está essa programação, vai ter de volta a cidade de Natal? Sim, vai voltar o projeto, nós ficamos dois anos sem realizá-lo, é um projeto extremamente importante para a cidade, está na sua décima primeira edição, é, os comerciantes, né, e também o setor cultural, turístico, sofreu muito com o período pandêmico, então, estávamos todos, não só poder público, mas principalmente o comércio, né. Hum estávamos todos ansiosos para a possibilidade de realizar. Nas duas semanas atrás, anunciamos então o retorno do Cidade Natal. A gente vai fazer com a mesma beleza, o mesmo cuidado, que as pessoas já conhecem a cidade de Guararema, Mas na é Cidade Natal. Tem, é, uma semana que tem luz? Não, não. Esse ano, esse ano é, isso oscila um pouco, dependendo é, é, da quantidade de finais de semana que tem o mês de dezembro. Mas nós iniciaremos a, a, o Acender das Luzes, que é o evento de inauguração dia 29 de novembro. E segue até o dia 8 de janeiro, que é um domingo. Então, a gente está falando de 41 dias de programação. Programação ao longo do, da semana com os, as atrações principais da cidade, né? É, algumas atrações também que participam da, da programação do Natal. Papai Noel tem dia também específico para fazer o atendimento. Legal. Enfim, tem uma programação toda que vai recheando... Essa programação principal que é, o, que é a, a cidade iluminada, o centro da cidade todo iluminado, preparado para o Natal. Usa pet né, também, as garrafas, né? As garrafas Sim, pet, é um Natal sustentável, ele está muito alinhado também ao nosso plano de desenvolvimento turístico, que a gente acabou de encaminhar para a Câmara Municipal, está em votação, é, que diz que a cidade precisa evoluir, né, principalmente fomentando o turismo, mas minimizando os impactos, porque a gente busca a sustentabilidade. O nosso Natal, hoje, ele é feito, vamos assim dizer que quase que 100% com garrafa PET, mas eu posso afirmar que 90% é material que a gente usa e re reaproveita há 11 anos. Então, é uma PET que ela não foi para o lixo. E depois a gente usou, aí pintou ela de verde, depois ela vira vermelho, aí uma hora ela vira flor, uma hora ela volta para a árvore de Natal. Então, há 11 anos a gente está usando esse material. E tem uma outra novidade, é que o dia 1º de, mar... de, de, junho... de julho, agora, né, até 30, começou aí, vai ter o festival de inverno. Isso. Como Estamos que... na programação do festival. Começou no dia 1 vai até o dia 31 de julho, mês de julho inteiro. São quatro locais de atividades culturais. A Praça de Euclésia, que é onde fica o nosso centro artesanal, ali o artesanato. Uhum. As pessoas conhecem muito, porque ali é, um, é o lugar de onde sai o nosso trenzinho turístico também. Uhum. Ali é o nosso ponto principal. Ali está montada uma praça gastronômica. Ali é onde nós temos a feira gastronômica de terça-feira. Atrações culturais, brinquedos infantis. Ali é a maior movimentação. Então, do dia, começou o dia 1 vai até o dia 31 Aí nós temos também a Estação Literária, com atividades culturais, a Igreja Matriz, onde a gente recebe a nossa apresentação principal, a, o Quinteto Baquianos do SESI. E temos a Vila de Luiz Carlos, com uma programação também participando dentro dessa programação do festival. Para saber mais informações, aí tem que entrar nas redes sociais da Prefeitura de Guararema ou no próprio site também de Guararema. É, o turista que, é de, que não é de Guararema, que chega em Guararema, quais que são assim? É, queria que você falasse um pouquinho, resumidamente aí, os roteiros que ele encontra em Guararema, uhum. o que, que ele pode fazer em Guararema? Olha, hoje eu acho que o, o roteiro principal ainda é o Paudalho, As pessoas chegam ali. Além de todos que a gente já falou aqui, né? É, é, é, é, tem muita coisa, ainda vai ter bastante sim. coisa. Tem muita coisa no radar, tem muita coisa que já está em processo licitatório. Mas assim, o lugar principal ali é o Paudalho, porque tem um estacionamento por perto. É, normalmente param por ali ou ali por perto, vão caminhando pela, pela Coronel Ramalho até chegar a 9 de julho, a praça na frente da Igreja Matriz, ali também, Calçadão. Normalmente a Praça de Euclésia é um lugar muito movimentado porque ela dá acesso também à Ilha Grande, que é um atrativo nosso, é uma ilha no meio do Rio Paraíba do Sul. O Mirante é um lugar muito visitado, porque de lá tem uma vista maravilhosa né, da cidade toda. É um lugar muito bonito para fotografias, principalmente pôr do sol. Né? É, e a Pedra Montada, eu acho que esses são os principais atrativos que a gente tem. A Pedra Montada que também é um parque que a visitação é gratuita. Tem um bom restaurante lá. Esses são os lugares. Aí, paralelo a isso, tem outros atrativos que são também atrativos particulares, né? Como o próprio lavandário, que é uma experiência muito legal, ir num no lugar, você colhe a sua lavanda, leva para casa, compra lá um sabonete de lavanda para levar para casa. Enfim, tem tem muitos atrativos e lugar pra lá. Você vai hospedar lá bastante, né? Em, sim, em sim, muitos hotéis, muitas pousadas, muitas residências com Airbnb também, que é possível. É uma cidade que já está bem estruturada assim para receber o turista. É... O Aralema pensa em fazer tipo um aplicativo de, de, de cultura e turismo? Eu não sei se tem esse aplicativo. Não, nós não temos o aplicativo, a gente está finalizando agora, mas isso envolve a administração como um todo, que é um novo site. É, a agência de publicidade que atende a prefeitura já está finalizando isso. Então vai entrar um novo site que ele vai ter abas específicas hum, para o cidadão e para o turista. É, é. Vai facilitar bastante essa... essa não só a comunicação com o poder público, mas principalmente conhecer os roteiros possíveis né, de fazer. Vai ficar mais fácil, né? É. Bom, antes de passar para a parte musical aqui do, do, da nossa entrevista, eu queria que você... Você te, continua tendo contato com o pessoal de Moji. Eu não sei se você levou a, a sua equipe de Moji para Guararema. Como que está é, a sua equipe lá? É, eu levei teve, teve duas con, pessoas. Você tem contato ainda com, Sim, com o Sim, são meus atual, amigos. Caio Cunha, Caio Cunha é meu amigo, vai na minha casa. Almoça é, na minha casa... Conversamos bastante da possibilidade até de continuar, mas eu achei que era um momento bom também de dar uma pausa, assim, uma parada e, e quem sabe buscar novas perspectivas, assim. mas ele é meu amigo, vai na minha casa, os filhos se conhecem, as esposas são amigas, é, frequentamos os mesmos lugares, é uma pessoa que eu quero bem, estou torcendo para dar tudo certo, porque também é a minha cidade, é amo a minha cidade. Né? É. É, então, uh, e da minha equipe, levei o Maison comigo, que é a pessoa que eu só entrei, foi até, foi no período que o Bertaioli me convidou, eu falei, eu entro, mas o Maison tem que ir comigo. Aí o Bertaioli demorou, sei lá, uns 15 dias, assim, para chegar. Pra... Porque tem, tem umas, umas equalizações que precisa é assim. fazer dentro da administração, né? O cargo, te, já tem uma pessoa, então tem que primeiro dispensar a pessoa para depois entrar outro lugar, enfim. Mas eu tava chegando, eu tava ansioso. Aí eu cheguei pro o 15 dias depois, falei, ó, cara, tem que chamar o Maison lá, senão eu não fico, não. Aí o meson entrou comigo, ele era meu chefe de divisão. E depois, posteriormente, o Emerson, que ele era um terceirizado da área de técnica de som, esses dois profissionais eu levei comigo. Maison já mudou para Guararema, tá morando lá tá com a morando. esposa. E Emerson vai e volta... É, você tem um lugar para ficar, então? Agora, Guararema. eu já tenho uma... Eu já, falei, eu, eu falei para ele assim, ó, você <risos> vai mudar para Guararema? Vou. Então, quero casa com edícula, hein? Porque no Natal eu não vou pagar uma hospedagem, vou ficar 40 Mas dias é lá pior, na sua né? casa. E aí ele tá lá, já com a esposa, morando lá, pertinho da secretaria. Bom, é uma coisa que você faz muito bem, que é a, que é a música, né? Você cantou, inclusive, o hino de o hino de Mogi das Cruzes. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua, como que tá a sua carreira. Você é. está conseguindo conciliar aí? Estou conseguindo conciliar. Esse projeto de cantar o hino, poxa, foi um presente que o Beto Alho me deu na época, porque ele fez um trabalho para a educação. Era para tentar disseminar um pouco mais o hino da cidade... Dentro das escolas, e aí convidou a Orquestra Sinfônica, a Orquestra Sinfônica me convidou para cantá-lo, né? E foi, poxa, uma, uma grande assim satisfação para mim, que ama a cidade, fazer esse registro. A carreira, ela ficou um tempo, teve um hiato aí de uns sete anos sem sem fazer show, sem gravar disco. Sete e anos. Sete é. anos, é, porque o meu último disco foi o Centenário do Luiz Gonzaga, isso foi em 2012. E aí eu fiquei esse tempo, claro, fazendo alguma coisa pontual lá e cá, participando nos discos de alguns amigos, mas eu não estava circulando, não estava fazendo show, de vez em quando aparecia alguma coisa e eu fazia. Aí comecei a produzir um disco, eu já, já tinha previsto a minha saída em 2019, né, a saída do Poder Público, já tinha conversado com o Marcos Melo independente dele continuar no Poder Público, eu já tinha acertado com ele de que eu não continuaria. É, aí eu comecei a preparar o chão, né? De saída, né? É, terminei de escrever meu livro e, e fui preparar um disco. Preparei o disco, lançamento dia 20 de março de 2020, aí veio a pandemia. Aí foi segurando tudo e isso está acontecendo agora, essa circulação está acontecendo agora. Vou pedir para a Isabela pegar no, no canal do YouTube aí. É, na volta que o mundo dá, que é esse, esse disco aqui. É a faixa título do a faixa disco. Título, vamos ver se a gente consegue colocar um pouquinho para ouvir. Opa! Opa, agora foi. Esse que você vai tocar na sexta-feira também aqui. É, ela faz parte do repertório do show. Quando você. Eu ouvi nessa música aqui, lembra? parece uma música mineira lá no 14 Bispo, é... da Esquina. Amo. Você gosta de ouvir o, esse pessoal, o Tony Horta? Amo, adoro. Adoro, é, faz parte das minhas raízes. Na verdade, nesse show tinha até uma música a gente ia abrir com uma música do Milton. Aí a gente acabou, poxa, não, não vamos, vamos fazer o repertório do disco. E depois lembramos, Milton Nascimento comemorando 80 anos. Falei, gente, a gente tem que cantar uma música do Milton Nascimento. E aí entrou Caxangá que é uma música que eu adoro, canto há muito tempo também. Fizemos um arranjo totalmente moderno para ela e ela tá no disco. Mas sabe o que, que eu escuto, Edgar? Eu escuto rock, cara. Eu até brinco com os meus amigos, eu canto música popular brasileira porque eu não tenho voz para cantar rock and roll. É Se não era cantor de rock and roll. É que a sua voz é bem tranquila. É, então eu... eu adoro rock, cara. Eu, eu principalmente quando eu tô dirigindo, assim, eu coloco rock alto, eu escuto rock pesado assim. Aí raro, raro, os momentos que eu pego e tiro para ouvir coisas mais tranquilas como essa. Mas quando eu vou cantar, eu me sinto confortável cantando música popular brasileira. Essa música, fala um pouquinho da letra da música. Pra gente. Essa letra foi essa. Na verdade, essa música foi a primeira música que eu selecionei quando eu estava pesquisando o repertório, porque ela tem um pouco dessa coisa saudosista. Eu me considero uma pessoa saudosista. Eu fico namorando o passado o tempo todo, assim, eu gosto disso, né? gosto de, eu acho que a melhor fase da minha vida foi a fase do colegial, eu tenho essa coisa saudosista, né? Que a, o melhor show que eu fui foi do Legião Urbana, porque eu fugi de casa pra ir no show do Legião Urbana, tem essas coisas. E essa música, ela fala disso, ela fala de você poder voltar pra lugares que, é, que você sente saudade, né? E esse lugar, nesse momento, era a música, eu tava sentindo falta de fazer show. Na verdade, eu tava sentindo muito mais falta de gravar, eu adoro estar tá em estúdio gravando, adoro. Eu só não tenho um estúdio porque dizem que ter um estúdio é como se você tivesse uma segunda esposa, <risos> né? Porque você tem que dar, né, carinho, cuidado, aí sua mulher vai chegar lá e falar assim: "Ei, meu, você não vai sair de dentro desse lugar, você tá lá mexendo em botão, né?" Então, por isso eu não tenho um estúdio na minha casa, mas adoro gravar. Tava sentindo falta disso. Então essa música fala disso aí, ó, saudade de coisas que você tem que você muito já legal. fez no passado eu ouvi ela hoje um de... dia. Tava ouvindo ela hoje de manhã, tava toquei aqui hoje. muito, muito bom. A letra. Eu ouvi também que você cantou o, o, o Resposta ao Tempo de uma cantora que, puxa eu admiro demais, que é a Nana Caymmi. Sim. E você tocou, você cantou, e o Bruno, o Bruno Conde, né? Que, Isso. Você tá sempre junto, né? Isso, meu parceiro. Esse, seu parceiro, né? É. E esse Resposta ao Vento ficou muito legal na sua, na sua voz. Essa na música cara. foi o seguinte, nós fizemos em homenagem ao Dir Blanc, né? Quando o Aldir Blanc faleceu... Eu liguei para ele e falei, poxa Bruno, vamos gravar alguma coisa E aí ele falou, ah, vamos fazer a resposta ao tempo que a gente já toca, já canta, já sabe o tom E preparamos ela, mas foi uma coisa muito rápida, assim se eu não me engano tem até um deslize meu assim na letra Mas foi uma coisa que a gente fez para essa homenagem para o Aldir foi bonito, foi bonito. É, Que é, na minha opinião, ele o Paulo César Pinheiro, que é o compositor inclusive, é o letrista de Na Volta que o Mundo Dá Para mim são os dois principais letristas que nós temos na música brasileira hoje Então foi mais para essa homenagem para eles e você foi também no, no seu Brasil. Você cantou lá a Doralice e o Samba da Minha Terra, né? Fui, fui lá gravar. Foi tá bacana também. Foi uma homenagem para o Dorival Caymmi, no período em que é, foi, num, foi numa efeméride, assim, também, foi numa coisa, uma lembrança de, de aniversário do Caymmi, acho que era, seria 95 anos se ele estivesse vivo. Meu segundo disco é uma homenagem para o Dorival Caymmi, e aí o Boldrin me fez esse convite para a gente pra gente tocar lá, inclusive nesse, nesse programa, que eu tenho um, Além de uma relação de afeto com o programa, esse programa em si que eu gravei, tá lá o Jardel Caetano me acompanhando, que é um músico que me acompanhou muitos anos e que faleceu é, uns dois anos atrás, três anos atrás, e que eu devo muito a ele também. Se vocês olharem a ficha técnica dos meus discos, em todos os meus discos, exceto... Os últimos aí, que eu trabalhei mais com banda e tal, ele sempre esteve comigo. Dorival Caymmi, esse show, eu fiz mais ou menos uns 170 shows, ele deve ter tocado comigo 100, 100, 120, 130. A gente tocou muito tempo junto, devo muito a ele. E tem uma neta, uma neta, eu acho, dele, que é a Alice... Ah, a, Nossa, também. Sim, a filha do Danilo, filha ah, do Danilo né? Caymmi. Tá, cantora também. cantora sim. também, ela tem um trabalho super moderno, contemporâneo. Eu não, não a conheço pessoalmente, o Danilo é amigo mesmo, a gente se fala, é participou já dos meus shows, fizemos turnê juntos, e, é, mas ela não conheço pessoalmente. Mas é um trabalho super moderno, contemporâneo, assim, bem e diferente. Você já cantou cê, no mesmo palco do... O Venturini, né? O Flávio Venturini também. Sim. Excelente também. O, o Flávio, é dessa linha dos mineiros é, é, que a gente estava tá falando, bem. né? Ela, Ele, cara, um cara muito, muito, muito gentil. Muito gentil. Muito. Na verdade, o Flávio, eu acho que nessa linha dos, dos artistas renomados, ele foi o primeiro artista que me deu espaço no palco, para dividir o palco e cantar hum. junto. E foi numa experiência muito louca, porque o a Orquestra Sinfônica ia fazer um show com ele, eu era jovem, pedi é, a oportunidade de aprender a cantar com orquestra, então eu faria as guias da orquestra. Eu cantaria aquilo que o, que o Flávio Ventari, Venturini cantaria no show para a orquestra ensaiar com alguém cantando o repertório. Então eu fui lá e ia todo, todos os dias no ensaio ficava cantando. No dia que o Flávio veio para fazer o concerto, o maestro, na época, Marcelo Jardim, falou, poxa, tem um menino da cidade que canta, menino, ó, faz tempo, hein? tem um menino da cidade aqui que canta, e gostaria que você ouvisse, porque de repente ele faz uma música. No final das contas, cantei três músicas com ele no show. Ele, a gente ficou amigo, depois disso a gente se encontrou, encontrei com ele num palco depois numa outra oportunidade, cantamos juntos de novo. Enfim, hoje é um, é um cara que a gente raramente se fala, mas tem uma relação ali. Bacana. E como você cuida da voz aí para deixar... Olha, para falar a verdade, eu, assim, o que eu procuro fazer é alimentação no período em que eu vou fazer show, eu procuro tomar conta da alimentação, principalmente à noite, né? Mas eu sou um cara que estudo, eu gosto de estudar, então uhum. eu faço muito vocalize, eu faço muito aquecimento, eu conheço a minha região vocal, então quando eu sinto que alguma coisa pode influenciar, aí eu falo mais baixo... Durmo um pouco mais, eu, eu não tenho, assim, um segredo, sabe? E agora uma preparação no dia do show. Eu faço um bom aquecimento vocal, ou no show, no ensaio, para aguentar a onda. Principalmente essa semana, que são dois shows. Eu canto aqui em Suzano na sexta e em Mogi das Cruzes no sábado. Então aí tem que uhum. ter um controle legal aí, né? Sexta em, Mogi, é, sexta em Suzano, depois Mogi, depois tem alguma outra programação? Que você Isso, tá... aí, aí tem que olhar no site, porque eu não vou lembrar ah, de cabeça. Eu lembrar. Mas eu vou para Aí eu participo de coisas lá no Centro Cultural Vergueiro, mas é mais relacionado à parte de gestão cultural. Depois eu faço show em Jundiaí, faço novamente em Campinas. Eu fiz um show em Campinas mês passado, volto para Campinas. Depois faço São Paulo, depois venho para Mogi das Cruzes, no Sesc, em Mogi. E aí tem outras coisas ainda para fechar. Mas sexta-feira agora tem show em... Sexta não, desculpa. Sexta aqui, em Suzano. Sim. Sábado, em Mogi das Cruzes, no Bistrô Tapeti, que é o primeiro festival, do, festival de inverno do Bistrô tapeti Bacana. Oh, o, teve a curiosidade do pessoal aqui. O que você está ouvindo de rock? Que rock? Que tipo de rock Cara, eu escuto, eu escuto Rush, eu escuto Dream Theater, eu escuto Ozzy, Ozzy Osbourne, tanto é que o nome do meu cachorro é Ozzy Osbourne. Ele podia chamar, sei lá, Chico, Edu Lobo. Não, ele chama Ozzy Osbourne. É... É, gosto muito ah, de Red Hot Chili Peppers, dos clássicos, né? Guns N' Roses, que já fui no show também algumas vezes, enfim, Harry uh, Smith, Whatsnake Snake, Pantera. Legal, não, tá? É isso aí. E você lançou seu primeiro livro. Acho que completou um ano agora que você lançou. O foi seu livro, foi Política dia cultural, uma construção coletiva. Isso. Finalzinho agora, de dezembro. Foi dezembro no... um ano, né? É. Como que é para você? Como foi para vocês é, lançar esse livro? Foi mais difícil que cantar? Ou... Muito cantar? mais difícil que cantar. Muito, muito, muito. Tanto é que eu sou compositor, mas sou um compositor meio preguiçoso, porque a... eu tenho muita dificuldade com a escrita, com a letra, assim, para express... expressar a minha ideia. No, na escrita, né? a, a parte é, musical é mais simples para mim. É, o livro foi um aprendizado, foi um desafio. Meu professor na USP, eu estava terminando a minha pós na USP, falava de gestão, ele falou, cara, transforma isso no livro. Aí chamei o desafio para mim, consultei algumas pessoas, claro, algumas pessoas também me auxiliaram nesse processo para entender, era um caminho totalmente diferente para mim. Mas foi uma experiência formidável. Já penso já num, numa próxima oportunidade também, quem sabe, descrever um pouco dessa caminhada de como é a gestão pública lá em Guararema, né, futuramente. Eu vi aqui no, numa postagem que você fez do seu livro, muito interessante, que você tá, você aproveitou para fazer essa postagem quando completou um, um ano uhum. do, do seu livro, e que eu queria que você comentasse tá. o que você falou aqui. né Você falou assim... Hoje pela manhã acordei, coloquei meu óculo para perto, é a idade, né? <risos> Peguei o livro e li. Fiz uma leitura distanciada, não mais aquele Mateus de 2013 a 20, mas como alguém que passou por determinada experiência e que hoje, mais experiente, mais velho, observa seus erros e acertos sem o mesmo julgamento, que impõe a si mesmo todos os dias, né? No final da leitura, o gozo foi o mesmo do dia do lançamento, independente das minhas contradições, comigo mesmo... Concordando, discordando de algumas coisas que fiz, produzi, escrevi. E acreditei, um dia, o livro me apresentou o cara que fui naquele tempo, que hoje é diferente. Você mudou muito da, da, dessa... Sim. Eu escrevi um livro também, ah. e isso aqui, nossa, me identificou muito. É. Porque... É... Deixa eu te escrevi... perguntar uma coisa, deixa eu te entrevistar por, por um Sei, minuto. Sim. Já aconteceu com você de alguém falar assim, poxa, li seu livro. Cara, eu concordo com aquele negócio que você escreveu. E você fala assim, poxa, mas hoje eu já não concordo não, mais eu... com aquilo. Exatamente. Eu, eu assim, <risos> quando eu vi isso aqui, curti lá na, na, no Facebook quando você escreveu, é. eu fiz um mestrado na, na PUC, né, de ciência política, fiz um livro. É. E hoje, 60 ou quase 70 exemplo, das coisas que eu escrevi, eu mudaria. Então, é. é bem assim mesmo, né? É a sociedade assim. vai. É, eu acho que é um amadurecimento. E a música também é assim. Às vezes eu escuto o meu disco, tem canções que eu falo, poxa, não gravaria mais essa hoje. Mas ele é um registro daquele período. Foi um período de gestão pública em que eu estava envolvido junto com uma equipe muito bacana, trabalhando comigo. Ali é o resultado, não meu resultado, é o resultado nosso, né? Da, da equipe que trabalhou comigo na Secretaria de Cultura. Alguns permanecem, outros não. E, e sim, ali tem, tem coisas com que eu mesmo me coloco hoje em contradição. Eu leio aquilo, pô, vou, posso dar um exemplo? É, por exemplo, eu sempre defendi a ferro e fogo que a cultura tem que ser apartada de tudo no poder público, ela tem que ser uma secretaria exclusiva, como se isso fosse sinônimo de importância. Não. Você pode ter a cultura com a educação e ela sendo tão importante quanto a educação, a saúde e a segurança de uma cidade. Você pode ter a cultura com tecnologia, com o comércio exterior, como fez é, Celso Furtado na época uhum. que foi ministro. Então você tem... Por que, que a cultura não pode estar tá alinhada ao es... ser uma Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, Cultura e educação, cultura e turismo, como a gente está vendo, né? foi no, no período que eu estive na prefeitura de Mogi e hoje é Guararema. Então, isso é uma coisa que eu sou contraditório. Ali eu exijo, eu penso que aquilo é o certo. Hoje eu penso que cultura pode ser cultura e tecnologia, cultura e inovação, cultura e relações exteriores no um ministério as pessoas o artista defende o ministério da cultura bacana realmente traz uma importância para o setor mas pode ser cultura e tecnologia também pode ser com outras Ainda mais áreas hoje, né? com, a, com a tecnologia a era é. digital que a gente vive e, e eu penso que a cultura ela é um, um lugar transversal dentro da da vida da gente, mas principalmente dentro da gestão pública, ela permeia todas as outras secretarias. Quando você leva a cultura para um bairro periférico, ele é também uma atividade de segurança primária. Futuramente é uma atividade de segurança naquele lugar, uma atividade cultural e esportiva. Uhum. Então, por ela, ser uma, ela ter uma interface, ela ser um, ela, por ela ser, ela ser uma área intersetorial, ela pode estar ligada a outras áreas, não teria problema algum. Contanto que ela seja tratada com respeito e com a mesmo com a mesma dedicação a, a mesma despesa de orçamento das outras áreas não adianta colocar com educação e depois não fazer nada da cultura deixar só tomando conta da educação é, não só nome, né? tem, é só nome né é só nome aí tem que ter tem que dar relevância a ela né acho que no, no Brasil hoje é possível é, viver de música tem muita muito ritmo musical hoje né? muita uhum. gente faz sucesso é, mas, por outro lado, tem muito músico ainda aí ba na sim, batalha. Né? na batalha. Eu acho que é possível a gente viver daquilo que a gente ama, porque é, na arte, no modo geral, eu conheço, eu sou arquiteto também, eu hum, tenho sim. vários amigos que saíram do, da arquitetura e não exercem, trabalham em outras áreas porque não conseguiram se sustentar naquelas áreas. Eu acho que quando... O que que acontece, né? A questão não está o quanto você ganha ou o quanto você gasta. A questão está em quanto você precisa para viver. Então, e quando você, quando você atua numa área que você ama, você se dispõe a viver com aquilo que aquela área te proporciona, entende? Lógico que alguns setores é um pouco mais difícil do que outros, mas eu não acho que a dificuldade está em ser um artista ou não. Meu pai sempre tinha um pouco essa preocupação, poxa, você vai ser músico, como é que você vai ser? Cara, a minha casa eu comprei cantando, bicho. Entendeu? Meu carro eu comprei cantando, eu comprei a chácara que eu tenho em Biritibuçu, com os meus cachorros, meus jabuti, minhas galinhas, eu comprei com música, eu não era secretário de cultura. Obviamente, fazia alguns trabalhos de arquitetura, eu tinha outras atividades, mas eu devo a música, meu. Fiz isso cantando, cantando na noite, chegava a ter 30 datas num, num mês tocando na noite, né? É difícil? É, mas é possível. Bom, estamos caminhando, Matheus, para o final da entrevista, mas eu queria ainda fazer Legal. uma pergunta sobre é, se você é, tem também algum tipo de ativismo político, né? É. Eu vi no seu... É, eu não sei se foi na, no YouTube, tem um, uma hashtag lá, Justiça por Lucas, 9 de dezembro, ah, sim. uma bala perdida enquanto dava aula de, de Zumba e Mogi, né? Isso, isso. Você se envolve com essas Não, olha, eu, eu, vou, eu vou ser muito sincero, eu costumo evitar, porque o mundo está tão polarizado, né? Isso vivi dentro da minha própria casa, com a minha família, num período de eleição Lula-Bolsonaro, da, das nossas famílias assim, ficarem distantes por causa de opinião política. Isso é um absurdo, a gente não pode idolatrar político nenhum, zero idolatria para político, né? Nós que trabalhamos na política, na gestão pública, a gente presta serviço para a população. A gente não tem que ser idolatrado, né? Sim. Enfim, então eu evito um pouco, mas nesse caso especificamente é o seguinte, esse menino foi baleado no lugar onde eu cresci. Onde eu joguei bola a minha vida inteira, que foi no Campo Água Verde, na, na Vila Natal, lá na, no Jardim Camila, foi né? Quando isso? Ah, eu não vou lembrar, mas acho que foi uns dois, dois, anos, dois anos, talvez. Anos, né? Eu Com acredito aí. que sim. E o Lucas é uma. O Lucas é um baita de um artista, um, um, um, um bailarino, um professor de zumba lá do bairro. E um cara que ele, ele é uma drag, ele faz um show cantando música popular brasileira, vestido de drag queen. O pai acompanha, o irmão toca guitarra, todos os músicos ótimos. E um show maravilhoso, com muita energia. Então eu me sensibilizei, porque é um artista que estava ali, meu, fazendo uma atividade voluntária. Ele não recebe para dar aula de zumba para a comunidade, ele vai lá voluntariamente. Então eu me sensibilizei. Mas eu confesso que evito, é, nas minhas redes sociais, entrar nessa discussão, porque a minha rede social é para divulgar o meu trabalho na gestão pública e, e a, minha, a minha arte. Nem mesmo campanha política. Zero. De nenhum candidato, nem o meu, nem o dos outros. Bom, bom, estou me encerrando então a, a entrevista. Isabela, você consegue colocar mais um pouquinho da música e depois encerrar? E só repetindo aqui, então, na sexta-feira, às 20 horas Teatro Contadores de Mentira, que é na rua Maria de Lourdes, M Vieira42, aqui no Parque Maria Helena, pertinho aqui isso é entrada gratuita né os ingressos é, tem que ser retirado parece com hora de antecedência né? isso chegando lá com uma hora de antecedência retira o ingresso e também todo mundo que for vai ter oportunidade vai ganhar um CD meu um, tá certo. um disco bom eu queria que deixasse aí um, uh, te agradecer obrigado mais uma vez por você ter vindo aqui aceitado o nosso convite para estar aqui no dessa entrevista que a gente sempre pede para o nosso convidado deixar uma mensagem final aí a gente encerrar. Legal, então bom, mais uma vez eu queria agradecer pela, pelo convite é, do Diário de Suzano por estar aqui, também pelas divulgações, agradecer por essa oportunidade de divulgar o nosso trabalho aqui, é, faço novamente o convite, então dia 8 é, sexta-feira agora, 8 horas da noite no Teatro Contadores de Mentira aqui de Suzano e em Mogi no dia 9, no sábado é, às 8 horas da noite também, esse é R$ 20,00 a entrada, é um show que não é o show do disco que vocês vão poder ver aqui no Contadores de Mentira. E também, claro, um convite da minha cidade lá, senão o prefeito me manda embora amanhã. Aí eu vou ter que cantar mais, entendeu? É, faça uma visita a Guararema, Guararema é uma cidade apaixonante, a gente está no meio do festival, no comecinho do festival de inverno, tem bastante coisa para fazer. Então, como a gente sempre diz, né, visite, conheça e ame Guararema. A gente espera a visita de vocês lá. E mais uma vez, muito obrigado, Pedigar, pelo eu convite. Agradeço, é um também. prazer estar aqui com vocês. Valeu. Muito bacana a entrevista. Tá, com as portas abertas, a hora que você quiser vir aqui. Bora. Está convidado. Obrigado. Bom, o fundo musical aqui, eu quero encerrar, então, a entrevista com o Matheus Sartori, agradecendo você, amigo internauta, que participou dessa entrevista e vai vê-la também depois no canal do YouTube e no portal do Diário de Suzano. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Deixa eu tocar só uns 10 segundinhos, ô, Isabela, aí você. você, você